Bruno, melhorias contínuas, Kaizen, Manufacturing ou manufatura enxuta, é tudo a mesma coisa? Vou dizer para vocês que sim, é tudo a mesma coisa. Mas Bruno, também já ouvi falar sobre tudo isso e isso se aplica mais à indústria automotiva. Eu vou dizer para vocês que não. Hoje várias empresas dos mais diferentes segmentos de mercado, de diferentes atividades, aplicam esses conceitos nos negócios deles. Veja, o que eu estou querendo afirmar com vocês é que não adianta você copiar, não é para você copiar o que as outras empresas estão fazendo. Você tem que entender os conceitos e aplicar esses conceitos dentro do seu negócio. Vou dar um exemplo. Quando você pega o programa 5S, que basicamente eu vou resumir, é um programa de organização e limpeza, ele pode ser aplicado para qualquer tipo de negócio, desde um consultório de um dentista, por exemplo, até uma montadora como a Toyota que, aliás, foi na Toyota que surgiu a filosofia e o conceito do Kaizen. O importante, novamente, é entender o conceito e começar a aplicá-lo dentro do seu negócio. Existem muitas outras ferramentas que podem ajudar no teu negócio, mas antes de eu começar a falar sobre essas outras ferramentas, você tem que entender muito bem o conceito de melhorias contínuas. É possível melhorar hoje o que foi feito ontem, e é possível melhorar amanhã do que será feito hoje. É assim que nós temos que entender o conceito. É assim que nós vamos mudar a nossa mentalidade para a busca de ganho de tempo, de produtividade e redução de, dos desperdícios. Continue assistindo os nossos próximos vídeos que eu tenho mais dicas para vocês. Até mais!